Olá, boa noite, bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do programa da Curadoria do Incrível. Meu nome é Cristiane Pedotti e hoje eu estou aqui para dividir com vocês um pouquinho o que eu venho aprendendo sobre colaborar e como colaborar eu entendo que é uma arte. Antes de mergulhar no tema do dia... Como eu faço nos outros episódios, eu convido para quem já se conectou e para quem está chegando, para a gente fazer uma breve meditação e levarmos a nossa atenção para os três centros de energia do nosso corpo. Primeiro, na nossa barriga, depois no peito e por último, na região da testa. Vamos lá? Três respirações profundas e a cada respiração eu me concentro em um desses três centros. E aí eu chego de novo. Hoje, antes de gravar, né, de começar a gravar o programa, eu estava fazendo o meu registro, eu mantenho um diário. É uma das práticas que eu faço dentro do programa Artista do Invisível. E eu percebi que hoje eu estou com uma qualidade diferente, eu estava me sentindo meio zen, assim, quando eu comecei a escrever. E eu vi que essa qualidade tem a ver com o meu estado de presença. E é por esse gancho que eu vou começar hoje. Estou vendo que a Jaqueline entrou. Bem-vinda, Jaque, a mais uma edição do programa. Deixa eu deixar já no jeito aqui depois para a próxima música. Então, o que, que essa qualidade de presença, eu percebo que tem é, mudado, feito a diferença, quando eu busco colaborar com as pessoas. E colaboração, para mim, tem sido um exercício que eu faço dentro da minha casa, com meu marido, com os meus filhos, com minha mãe, com minha irmã, que eu faço com as pessoas com quem eu trabalho no espaço de Pulsara. Pulsara, além de ser uma página aqui no Face, é uma casa de verdade no Alto da Lapa, em São Paulo. E lá em Pulsara, hoje temos comigo, né, contando comigo, 11 habitantes. Pessoas que, assim como eu, estão numa busca de se desenvolver e criar oportunidades para que outras pessoas também se desenvolvam e compartilhem esse aprendizado. E uma das coisas que a gente tem exercitado bastante, trocado bastante, é como é que a gente colabora? Como é que eu sei do trabalho um do outro e consigo contribuir para que os desafios, uma vez compartilhados, eles sigam mais fluidos. Então hoje eu vou trocar aqui algumas das coisas que a gente vem fazendo, que a gente vem exercitando. Uma delas é estar presente assim, o máximo possível, estar nos encontrando olho no olho, dividindo, nos conhecendo, indo além da relação puramente profissional, sabendo sim um pouquinho da história de cada um. E isso faz tanto sentido no universo pequeno, como de Pulsara, né? Hoje somos 11 pessoas, como no universo maior. Então, antes de fundar a Pulsara, de criar a Pulsara, eu trabalhei por mais de 20 anos em bancos de investimento. Num desses bancos, o último que eu trabalhei foi o Barclays, e no mundo o banco tem mais de 140 mil funcionários. No escritório, no Brasil, antes do banco reduzir as suas operações, Chegou a ter 200 pessoas e eu interagia com essas pessoas, não todas ao mesmo tempo, né, mas com muitas delas E o que eu percebo hoje, né, olhando em retrospectiva, o que fazia diferente, diferença na qualidade da minha relação com essas pessoas Que eu estou chamando aqui, né, da arte da colaboração, eram as vezes que eu estava realmente de maneira genuína aberta para perceber o outro, aquele meu colega com quem interagia, para além do, do cartão de visita, né, da tarjeta, da função, realmente perceber quem é aquela pessoa. Ela tem uma vida é, toda e a gente não deixa um pedaço da gente fora do escritório quando a gente chega para trabalhar. Às vezes... O cachorro está passando mal, ou a pessoa está com um filho doente em casa, ou ela está celebrando, está muito feliz, é o aniversário dela. E quando eu permito me trazer inteira para o espaço onde eu estou, quer seja dentro da minha casa, quer seja no trabalho ou no bar com os meus amigos, eu estou exercitando isso que eu chamo da arte da colaboração. Então, me trazer inteira, né? perceber o outro como um ser inteiro, Perceber as minhas necessidades é, em conjunto, em relação com as necessidades do outro. Fazer um exercício de não colocar as minhas necessidades primeiro, em detrimento das necessidades do outro. Eu estou falando aqui é, de um lugar de aprendizado e não dizendo que eu já domino é, essa arte e que eu sou uma artista completa. Não, eu sou uma aprendiz, eu me julgo uma aprendiz. E um dos aprendizados últimos que eu tive nessa semana foi no eixo, é uma matriz que eu gosto de trabalhar, que olha para como é que eu estou ofertando no mundo, como é que eu estou tomando coisas no mundo, como é que eu dou, né qual que é a minha doação no mundo e como é que eu recebo. Se um desses quatro eixos, se eu atuo mais em um ou em dois, eixos desses e não em todos, eu crio um desequilíbrio na minha relação, na maneira como eu colaboro. E o aprendizado que eu tive, eu estou dividindo e pedindo para as pessoas especiais na minha vida, para que sejam generosas e me deem a oportunidade de exercitar o lugar de dar. Eu, pessoalmente, Cristiane, tenho muita facilidade em ofertar o meu trabalho, em cobrar por esse trabalho, em reconhecer o valor no trabalho de outras pessoas, em tomar né, esse serviço, pagar por esse serviço. E eu sou também bastante aberta em receber. Né? As pessoas me dão muitas coisas, eu recebo, fico grata, não sinto que eu sou não merecedora disso. Mas eu não tenho exercitado tanto esse lugar do dar. E para exercitar o dar, alguém tem que estar disposto a receber. Eu fiz uma ilustração é, no meu caderno, estou olhando aqui a minha colinha e vou mostrar para vocês algum exercício com as mãos. né? Quando eu oferto alguma coisa para alguém, as minhas mãos estão para cima, eu estou ofertando, por exemplo, esse caderno. Eu posso colocar um valor nesse caderno. A pessoa que aceita, né, que quer esse caderno, ela vem e ela toma. A mão tem esse outro movimento, a mão... Né? A pessoa vem, ela toma, ela aceita e paga por esse caderno que ela encontrou. Agora, se eu quero dar o caderno para alguém, né? eu estou entregando esse caderno para alguém, a pessoa que recebe, ela tem que estar tá de mão aberta, de coração aberto, para que eu possa chegar e depositar e fazer a minha doação. Então, esse foi o meu aprendizado. E, e eu tenho percebido algumas pessoas no meu círculo próximo, que fazem muito bem esse outro lugar, né? Do dar são pessoas que doam o tempo inteiro, então elas têm na vida delas, no mundo delas, pessoas que estão recebendo. Agora, quando eu tô só doando, eu me esgoto, eu não tô me nutrindo, né? Eu não me permito receber. Quando eu tô só tomando ou só ofertando, eu também me torno egoísta, e assim eu vou me separando dos outros. Então, para mim, a colaboração passa muito por esse lugar e a abertura de fluxos, de ciclos de abundância, também passa por esse lugar. Eu vi que a Jusceline também entrou, bem-vinda, Ju. Não sei se Ju ou Jaque, se vocês têm alguma colocação, se vocês querem trazer uma pergunta ou falar um pouco da sua experiência nesse lugar da colaboração, eu vou ficar feliz de estar ouvindo. Então enquanto eu aguardo para ver se vocês vão lançar alguma coisa, colocar a música de encerramento e falar um pouquinho sobre o fechamento desse ciclo do programa da Curadoria do Incrível. Eu gravo temporadas de cinco episódios cada, eu comecei essa temporada quarta no finalzinho de dezembro. Para quem se conectou hoje pela primeira vez... Os episódios anteriores, eles ficam disponíveis aqui na página de Pulsara no Facebook e também tem no um canal de Pulsara no YouTube. E eu comecei a desenhar um pouco a próxima temporada, vai ter um elemento novo, eu não vou dividir ainda porque não está 100% amarrado, mas a ideia é que essa temporada... A quinta vai ao ar, mas o final de março, começo de abril, pegando a mudança da estação, de verão para outono, a páscoa, um novo ano, né? Muitos calendários celebram um novo ano, mais ou menos nessa entrada da páscoa. A Ju entrou com uma pergunta, ela está dizendo, será que o processo de colaboração passa por autoaceitação? Eu entendo... a ah, foi a Jaque que fez a pergunta. Eu entendo que sim, viu, Jaque? Quando eu... Né? E aí eu tenho certificado isso. Quando eu aceito as minhas dificuldades, quando eu aceito... É, minhas, vamos chamar assim, imperfeições, é como se eu abrisse espaço e autorizasse o outro a também se perceber num lugar não sem E isso cria... Um, uma, um, uma colaboração mais rica Mais genuína Porque o outro vê a minha necessidade Eu divido com o outro a minha necessidade E aí a Jaque também está falando Que ela conhece muitas pessoas Que não se acham merecedoras de receber é, Eu também, já que É bem... É difícil assim, né? Como é que a gente acolhe esse sentimento que ele é legítimo? Como é que a gente mostra para essas pessoas assim, que não se acham merecedoras de receber é, o que elas têm de lindo e, e como que esse movimento pode ser despido, né, de, de orgulho, de unidade, sem sem julgamento? É um exercício, né? E a gente sempre trocando. Eu vi que o André também entrou. André, querido, já estou fazendo amarramento, fechamento. Se depois que você assistir, reproduzir, e é, tiver alguma pergunta, lança aqui no grupo, me chama no inbox, precisa fazer o vídeo. Então, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens. Nos reconectamos virtualmente mais para o fim de março e começo de abril. E para quem quiser conhecer com Sara, eu vou entrar aqui também com o nosso site e fico à exposição, tá? Para marcar no um café. Um abraço.